Eu tô com um sorriso no rosto e minha mente está sangrando Chegou a hora de confrontar meus demônios Eu que faço meu inferno, eu que crio meu paraíso Toda ação que eu tomo reflete no que eu vivo Decisões erradas do passado vem à tona O que se faz na terra, aqui tem que se pagar Enfrentando trauma, descubro minhas fraquezas Será que algum dia vou conseguir superar? Condenado a seis anos, crono sem piedade Essa pena estou pagando, ainda estando em liberdade em conflito, constante ansiedade Desempregado desde então, escora pra sociedade Mas não desisto, porque me apoio no rap Não caí na depressão, porque descarreguei nas track Escutando rap, encontrei minhas raízes Achei minha guerra, os meus sonhos, os meus crimes, meu norte Descobri qual que é meu forte Não paro de escrever, concretizando o meu vortex Lei da atração, milagre ou pura sorte Chame o que quiser, a vitória dos quem corre R.A. Poder para o povo preto, elevando a cultura. 4B é ensinamento RAP, bunker da periferia, é a ponte, é o alicerce de quem teve alforria. RAP, nossa arma em poesia, dando bala no sistema com estilo e fazendo cifras. RAP, nosso legado pra história, escrevemos com sangue o caminho da vitória. Ei Renan, tô aqui fazendo lição de casa. Inquérito ter é professor, me ajudou de corpo e alma. Depois de mudança, começou meu despertar. Mais louco que o barato, é hora de levantar. Lavei veio o rosto nas águas sagradas da pia. Fui abençoado, tem água na pia. Café na garrafa do uma fatia. Uma dose do mock direita da vida. Rap no fone, cabeça erguida. Milhares de erro. Valor na conquista, cordeza de pé. Ponto pra mais um dia. Agradeço o universo por sabedoria. Tempo é incerto e gostar de iludir. Me derrubou, mas eu não desisti. Peguei mais impulso pra poder subir. Degrau com degrau com zero. Aprendi a resistir, mesmo sendo não falha. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Assumo meus erros, na ponta o dedo. o que eu devo e faço meu corre. Tô buscando a minha melhor. O tempo é agora e eu tô mais forte. Tô buscando a nossa melhor. O tempo é agora, estamos mais fortes Busque a sua melhora, o tempo é agora, seja mais forte Busque a sua melhora R.A.P. Poder para o povo preto Elevando a cultura, 4 p é ensinamento R.A.P. Bunker da periferia É a ponte, é o alicerce de quem teve alforria R.A.P. Nossa arma em poesia Dando bala no sistema, com estilo e fazendo cifras R.A.P. Nosso legado pra história Escrevemos com sangue o caminho da vitória